Aí ó Aqui quando chove é que é gostoso Que aí é fresquinho é, é, o, o mato só o é. um cheiro O irmão, o dele, meu... eu tô vendo ali as bicicletas do irmão lá O quê? Ó. As bicicletas do irmão Ah, mas aí ele guarda eu... Pode ir? A paz, meu irmão Amém. Deus abençoe Amém. Foi muito bom Amém. Muito bom, meu Eu vou publicar isso tudo lá, viu? Eles vão falar assim, ah, oh, o irmão Conhece, conhece É. Deus abençoe Aqui, eu posso ir, posso ir aqui? Eu vou sair de costas até lá na roda. <risos> Falou, gente, um abraço Pode ir? Pode, pode É, com esse portão desse tamanho também, né? Então Aí, ó Vai com Deus. Deus um abraço. Foi com muito Deus, bom. Obrigado. Eu... Vocês têm um tanto de carro aqui que. Não, é, é o, o... o. Estacionamento. Pode né? é. ir aqui, tá? Ah. Valeu, meu irmão. Com Deus. Olha aí. É. Bonito. Eu não ia acertar esse aqui de jeito nenhum. Não, isso aí não é pra todo mundo, não, né, pastor? É. É. Valeu, valeu, valeu. Com Falou. Deus. Aí, ó. Irmão. Olha que lugar bonito, isso aqui é jardim? É, levando essas coisas aqui para nós, pra azedar o E esse aí é, é ótimo, o é. estômago. Fazer, uma, fazer um suco, né? É. Suco de... Damarinho. É. Também chupava muito, era sorvete isso aqui. É, também. É é. Era isso daqui em Murici. É, só fazer o um suco e botar na geladeira. Da hum. nossa época lá, era é. a coisa mais difícil, era o pão então Eu lá no, no, no é. quintal dele, é. assim, os pés de jabuticabeira estavam assim. E eu vim aí, pastor, os pés de caqui dele estavam tava reganhando as gaias, pendurado. Bom demais. Pendurado então, de é caqui, estava começando a amarelar. Ei, caqui, a gente é bom. bonito. Mas o cara aqui, eu vou te contar, verde, eu era bobo, não sabia, pra mim que eu comecei a amarelar, já tava bom pra comer. Aí ele é ah, ele mas já é, trava, é, é, é, é, é... Trava demais. Ele, ele é... Nem ele. fala o nome, o que se fala lá é... Ele puxa, repuxa, né? Aí, então... Amargo, né? Amargo não, é, é. É, é trava. É. É o tempo da fechada. Estão chegando. Estão esperando uma chuva ainda. Irmão... José Serafim, nós estávamos aqui indo para a oh. rodovia Trancaria do Neves. Graças a Deus! Ô, irmão, daqui dois meses você vai passar aqui, você vai ver como é que isso aqui tá pulido. É. Esse aqui vai estar tá tudo verdinho. É um casarão, né? É aqui é um restaurante. Chacra. É. Um restaurante. Ah é? É. Como se bebe? É. Ah. A polícia tá ali. Sempre vem pra casa, hein, major? fazendo com o meu cunhado. O é, né, não dessa aí, vai lá em cima da serra, a fazenda em cima da, da serra. O que a polícia está querendo Eu já estou Andando aí pra chuchu, já entrei tudo lá pra baixo, antigamente. Um para os caras de abuticaba. Isso é um monte de carro. Já venderam tudo aqui. Agora. É, eu lembrei do nome desse aí. Silvio Almai. Olha o tanto Sim. de graça que ele tem. para Energia solar, rapaz. Por cima do barracão dele. Cara. É. Mexeu, Olha. Mexeu é energia tudo. solar, né, É. Hoje estão usando demais. É o movimento das máquinas, né? Viu lá para Tocantins, Amazônia, aquele mundo lá, então tá expandindo, é a internet, né? Tudo. É, passei uma tarde, a tarde foi embora e nós está aqui. 5 cinco horas, 5 cinco horas agora, ó. É, Mas que lugar gostoso, bom? É. Irmão Laura e irmã Regina. Regina. Ih, aquilo lá, um porteiro igual aquele, toda vida, chega lá com o Rio de Janeiro. não passar lá. Pode ser o carro aqui? Eu falei, não, pastor. o meu carro aqui. Aí eu brinco com o pastor do centro. Aí eu falei: Ó, oh, eu quero uma chave. Pra mim, quando eu chegar, abrir o portão. Entrar com o meu carro lá dentro, <risos> Aí vocês põem dois, cabe mais um. É, o, o pastor é. Olaí, né? É. Antônio. Olaí e é o pastor Vicente. O oh. Olaí é o vice é dele. É irmão da pastora a, a, a Aparecida, né? Isso. Aparecida o pastor Bolsonaro. Parece que que estava pedindo o barco. Idade, né? E também ela passou o momento, é, o passamento da Sara, né? A da Sara, deu uma nela. Né? Sei, ah. Seis fias, ou é, sete, o Isaia, né? O é, Isaia uhum. da casa de, de recuperação da Da Sara, não conseguiu chegar não, eles queriam consagrar ele, pastor, não sei o que, não. É. O pai deles Jesus... foi grande, né? Foi, o pastor. A Malhareca, a Malhareca foi não, largou né? É o pastor Altamiro? Altamiro. O meu coitado ah, é o maldecido. É, mas ele... Ele é de onde que ele é, irmão? Eu, eu não sei. É. O pessoal tá fazendo caminhada aqui, ó. Na beira da rodovia. Eu não sou muito confiante nesses... Nesses... Passos na rodovia, não. Não. Parece um aí meio... Eu Me aqui, um gai do Brasilão. É, eu vim umas duas vezes, o Arnaldo meu filho da... Vim aqui umas vezes que ele Aqui é a Ana Dorotelli. Vinha aqui, né? Vinha junto também. E ele é abriu igreja aqui no Brasil, no... Não, eu só tá filmar esse preço. Ah. Porque, normalmente, a gente acompanha a época do preço do petróleo. Hum. Eu tenho uns vídeos lá da minha região, Lá na minha região, há quatro anos atrás, o, o álcool já estava mais caro do que hoje. É. É. Sim. Por isso que o pessoal está todo mundo entusiasmado do Bolsonaro, e eu também. É, não, mas eu, eu não voto mais, é é. Muito, eu votei no último, no, no, no, no segundo, no segundo eleição do Lula. Eu votei. A eu já não votei mais. Nem não, nem eu nem a mulher não vai votar nada, nada. Não é obrigado, obrigatório, né? É. Mas eu pode, voto. Podem votar. Então, aqui aqui oh. é. Não, deixa eu passar ali na frente. Ah. Porque eu vou passar lá no. Levar o senhor lá para Vamos buscar. não da... Não, pode ir embora direto, chegar lá, vou pegar meu carro, vou buscar a mulher, né? Não, mãe, a gente leva ela daqui, ué. A gente leva daqui, ué. Conta pra ela a história do irmão lá hoje. Ou o senhor, o senhor faz questão de ir lá buscar o carro? O senhor é que sabe. É. Não, vamos buscar ela lá. Deixá-la no... É aqui, não é? Aí a gente vira ali na frente é, e passa por é, baixo é, é vira, espusta, tá. Tá? Então, Agora tem que vir lá na frente vira, E voltar tá. Se quiser passar lá no mesmo lugar Vamos passar lá então, Irmão Essa Franca a gente conhece bastante, sabe? Hum. Mas não conhece mais do que o meu somo ele foi verdureiro ali no centro da cidade. Ele conhecia que a tudo por nova. Quem morava, quem morava ali. E ele era esperto. Ele vendia verdura e tinha uma criação de coelho. Ele falava do coelho. Ah, eu sou vendedor de um casal. O meu filho, eu falei assim, não, eu não, vendo, não eu dou um casal para ele. ele. Dava o coelho. Aí depois tinha que vender. A, a couve, a cenoura, vendia tudo. <risos> Para abastecer o coelho. Uhum. Esse é o, é. o pessoal não comprava para eles a couve, ah. mas comprava para os coelhos. Eu lembro aqui que tinha madeireira, madeireira, já está já tudo mudado é. aqui. Ó. É. Que uma... O loteamento eu, eu tô, grande. O loteamento grande comprava na, na, na banda, na orquestra é. lá de, da igreja. É. Eu fui... Irmão, eu vou ter agora o telefone do senhor E o senhor vai ver esses vídeos E eu preciso do senhor me dar um apoio Um apoio de indicar, por exemplo O senhor foi uma, um, um, um braço meu muito forte Para eu vir aqui no Irmão Alaou que eu já estava é, combinado comigo mesmo de vir Mas o senhor me deu esse, esse privilégio de me conduzir Se eu tiver mais pessoas na igreja Querendo fazer um registro, o senhor comunica comigo pessoal, eu, ah, eu vou lá. Eu vou. Prazer. Nós vamos lá, nós dois, e vamos registrando é. essa história bonita. Né? Certo, né? Certo. Quer tem que ter algum irmão que está que querendo deixar é. um, o que uma história visto, bonita. Uma né? história, né? Aí, ó. É. É. é. Olha, se nós estamos chegando, nós né? não chegou nada. Nós estamos tá chegando, daqui um pouco nós está aí. Nós estamos tá chegando. Pode ficar na. Não, não, não, não vai embora não, que nós já estamos tá aqui perto da Quilena. Ainda vai aí. Não, velho, presta bem atenção. Ó. Oh. Eu tô chegando aqui na Tilena aqui, nós tá na avenida aqui, para cima da casa dela, nós vai chegar aí, pega aí e vem embora, tá bom? Você, nós vai buscar aí, tá bom? Aguarda aí. Questão de, do trânsito aqui, né? É. Aí, ó. É. É. Se o trânsito... Minha é, cansado. certo? É. é. Eu tava querendo a, aqui, a netinha lá A minha neta, a minha neta a seu, é Fabia que tá querendo é, Na casa dela Fabia, deixa eu vou escutando ela bem, mas Aí ela tá insistindo Oi Dolor Alô Oi O que é que a luz aqui é, o neguinho da vovô? Hã? É? Eu já, eu já vou, eu já vou... Eu já tô chegando, tô aqui na, na volta, de filmando. O que é que ela tá falando? Não entendi, não. Tá, nós tá chegando aqui no, no posto São Geral. Se o senhor falou verdade pra mim, eu não... se nós tivéssemos entrado por lá, nós podíamos ter saído por baixo é, aqui. Por baixo. Mas é bom aqui que nós pegamos é. uma avenida aqui, o, o trânsito de agora É, mas o, essa, essa hora aqui, o horário o o o é de pique, aqui é, né? É. É. O o horário de pique, é. o irmão serapim aí. Apertado, é. né? É. Mas foi bom, não foi bom? Oh, graças a Deus. Que história bonita, né? Com mesmo é leite de... É, é. Queijo de leite de, de, de cabra, né? É, tamarinos. Tamarinos, pegar é é. os Eu tô filmando aqui porque a fila tá... Tá de UH aqui. O irmão Antônio do lado de lá, então, aquele borracheiro, do que apareceu, ah. né? Ah, é, Antônio... Em... É. Vai se não tem Borracheiro. Né? Borracheiro. É, morreu. Ele já me ajudou muito a subir muito, lá na... Muito legal ele. É. Sabe quem é que me ajudava a subir lá no púlpito? É. O irmão... Ele teve problema de saúde há pouco tempo. O João, o João... Não não, né? Não, o João, o pedreiro, trabalhou na frentice de força de gasolina. É. Pedreiro. João... João Aníza, como é que é? Esse segundo dele lá. Eu... Sabe, sabe aquele cantar aí? O João Albino, que é o filho lá? Ele é. congregava aí com nós. É... Depois ele é muito pilurita. Tá? É... Pastor Tirou. João aí, Assis? Con... Ah, João de Assis. João de Assis. Escó morreu, tá? Vendo? Hein? João de Assis quase morreu, agora tá bem. Quase morreu, né? Ele caiu uma pedra do telhado. É. Né? E ele me carregou muito pra botar lá no púlpito da igreja. Era, é, ele era muito legal. o Mildim, né? É. Como o Laú também. O Você sabe onde que ele mora? Ixi, ele mora lá embaixo da poluição. E é difícil encontrar ele, porque ele é uma hora, ele tá na igreja, outra tá, ele tá em outra. Tá no... Ele tá no, congregando na igreja, não sei se ele. Estão chegando Brasil aqui na Avenida Brasil, Brasil. É. Chegando aqui na posto São Geraldo O São Geraldo é. o Geraldo, né, que é o dono dele É, é um é. legal Ele já faleceu? Ele, já, ele tem uma chácara lá no, no é. Lá onde nós passamos É que Muito bom é, é muito trabalhador Aí nós passamos, ah, passamos aqui Agora é, estou retornando Passar é. de novo retornando assim, esse... é. agora já é o horário de pico, né? E daí, so, sofreu um monte, tá, de gonfio, né? Se de conta aí, mal divertido, essas coisas, né? É. Aí vai dando certo, porque isso daí, a pessoa, às vezes, com estresse, as coisas têm as consequências, né? Porra! Oh. Porque, quer ver se não consegue, mas não consegue, né? E tem gente que não dá valor. O que trabalha, né? Então, é Quando dispositive, traz problema, né? Sou José. A juntar é difícil, agora espalhar é fácil. Ah, sim. Você angariar, você tem que ajuntar todos os, os, buc... Não, os pedacinhos, né? Uhum. Os potinhos. Faz fazer assim, é... E fazer os fazer a cabeça. É depois que tá junto, vai é. esparrar mais é coisa fácil. Ah, sim. É o que eu falo é. sempre, Para ganhar é difícil, só perder, é. tem que ter o um bom... Só não ter cabeça, planejamento. É. Planejamento, né? que Ninguém quer perder, mas é. facilitou, dá certo. E a pessoa um dia disse uma expressão assim, é, você consegue muitas coisas na vida, hum. se você não tiver Sabedoria, sabedoria, você abre espaço para perder. Mas eu assim, tenho meu filho eu que mora aqui, no segundo quarteirão, o Arnaldo. Isso que eu aquele da escola dominical. Da minha, pela, é. na, na escola nas, da nas, na sede, aula na sede, da estrada, da muito, da Usado na mão de Deus, eu tenho um lado assim. Não é orgulho não, eu tenho prazer de ter um figo aí. Mas sempre nós um pouco por aí, nós vamos pescar, nós vai para a igreja quando eu chego, quando eu vou, igreja, quando eu vou na igreja, pai, reserva o meu lugar lá. Mas ele sobe lá no culto, eu subo o lá embaixo, agora de sexta-feira já é o dia da, da, da, da, do treino, né? É. Aí, por ser dia, vamos para o outro, mas vai estar sentado lá. Ter, né? Só sobe lá o que vai pregar. Aí, e na escolinha do menino quando ele não vai também, quando chega lá já, olha lá tá ali. E já tá aqui, já, ó. Já, perguntar se ela tá precisando de carona. Ah, a cara <risos> Oi, mano jeito, é Ah, você pensar que era uma caminhonete? É. Ô irmã. É faz, é? Ei, mas o... <risos> o irmão Zé Serafim conversou, não deixou não conversar. Deixou mesmo, mas eu sei que ele também conversou. Ele não, conversa não. muito? Porque ele gosta, ele tem conversa com ninguém não. Lá na tudo, ainda ficou conversando. Ai que benção, porque me deu vontade de ir embora agora mesmo. Ô irmã. Senhor. Mas que coisa boa. Eu saí de lá e falei pro pastor falou assim, ó, mandou Dolores falou que eu ia voltar só amanhã. Mas É, é o pastor. É, é, banhar já deu banhado já. O tamarindo, tamarindo, Fazer suco, azedo, né? É o melhor. É, Bom suco. Aqui, irmão, eu desço ali. Aqui não vai. Reto. É, eu desço. Atravessa, né? Atravesso é. lá e depois eu volto. É. Oi, irmão, Eu estou tão feliz desse dia de hoje. É muito mesmo. Que irmão? Muito contente de viver esse dia e poder fazer o um, um registro tão bonito. Certo. O queijo de leite de cabra, Dolores, tá lá. Uma O que tem? Porque não tem aqui, em Franca, fácil. Ele tem uma cabrita lá, estira o leite e faz queijo. quantos litro dá? É, ela fez de seis... É, ela fez de seis litros. Aí, uma relímpia. Ai, bem! Ela não, é outra mulher que faz queijo. Olha aqui. Agora aqui. Fala, vamos por lá, que é mais. Aí eu desço lá... Oi, irmão, não tem um... Eu podia ter descido aqui, ó. Não, agora, agora não vai curar por aqui. aí agora não, não é... vai passar aí não, né? Hein? Porque agora vai ter muito carro. Quer ver? Se eu passar por aqui, eu vou ficar mais, mais preso. Quer ver? Ó. Ó. Ó. Ó. Ah, aqui, eu, eu passei aqui também. É ah, irmão, você parece que eu Eu já venho reto quando eu venho daí como eu Ah, eu conheço esse pedaço. Será que é esse tá parando aqui Mas fazer um caminhonetezinho? Eu <risos> também sentado atrás. É. Gente é se céu, não ia conhecer aqui. aqui é. Ali na frente tem um bar ali. Não, na, no, na rua São Paulo ah, tem um bar aqui do pode vir, É, é aí, e tem um bar chamado é, o Bar do Jonas. Ah, sim. Ele tem um torresmo lá que eu de vez em ah, quando É Jonas, é aqui é. em cima. Aí em cima. Olha, é. Já, já foi até lá, véio. é o Jonas. É. É. O Jonas teve, teve muito gordo demais, é. fez uma cirurgia lá, aumentou muito as. A perola do a, a, a, a oh. o, o couro é. o pastor. Nós, nós travessa e parar ali para ali na frente. Tá? É. é a próxima. É aí o senhor pega a avenida lá. É. Essa aqui é a casa do senhor, não é? É, é. Tá. Tá é aqui, aí. não é? É, sobe, é. é. sobe. É, sobe. é. é. parar por aqui. Né? Vou parar aqui então, velho. É. Que depois eu já pego a avenida. É. Aí vai é bom. Aí, assim tá, aí tá bom, né? É. É. o pastor. Agora do Senhor deixa que a pessoa. Agora Deus. faz a porta aqui, eu não vou ter coragem. <risos> não vai ter coragem. Com não. Né? Não. medo dos carros? É. é. E cuidado trava aí, não. ó. Destrava aqui, aqui, ó. É, não, é. Ai, ah, um travado. É. Tem gente aí pra passar mal aí Irmã, desce devagar aqui desce e passa desce na frente. Sequer coisa, meu. Somos oh. Vai com Deus, Deus Oi, irmão. Tá irmão. Oi, irmão, Oi, irmão. Vou manter, aqui. Vou manter contato para a gente fazer ah, mais. Fico, Falou? Fico com Deus, Deus que abençoe. Um abraço, fica com Deus. Eu estou aqui ó, entregando esse casal muito simpático. Que eu conheci essa semana, assim, mais de perto, né? E é tão bom ir fazer um registro bonito de gente que tem história. Gente que é gente nossa. Conhece o Evangelho ter um estilo de vida bonito isso é tão bom Deus abençoe vamos pra frente Descer aqui para pegar a Ismael Alonso e Alonso. Eu não vou deixar de filmar, né? Porque eu estou indo para casa. Vou uhum. aproveitar o tempo. Tem bateria. Não estou atrapalhando ninguém. Mas eu estou registrando lá uma cena. Ai, ah, companheiro! Lá é o Piratininga. Olha aqui. A Franca do Imperador. Aqui tem a quadra de esporte. A academia. Uma... reservazinha zinha aqui o trânsito o trânsito está é pesado fazer questão de filmar mais aqui assim, para a um... o que está por fazer aqui pronto O branco é do Imperador, essa bebida aqui do Piratini. O pessoal está trabalhando muito é. estacionamento. Tá. O escoamento do trânsito, a franca tá crescendo aí, Campanha. Brasil. Nós estamos hoje no dia 14, 13 de setembro 2022, vivendo esse, esse momento de decisão. Se Deus quiser Bolsonaro vai ser reeleito e continuar crescendo, não transformar o Brasil na Venezuela. O que o brasileiro vai querer? Eu voto Bolsonaro, Bolsonaro e Tarcísio. Bom Avenida Santa Cruz Um dia muito especial Conversando com o irmão lá hoje. a fama. árvores aqui ó. eles cortaram as árvores, mas ficou tão bom Aí, ó. ficou bom, viu? Tô pegando o sol da manhã. Descendo aqui na Santa Rita O prédio, o edifício alto da colina Essa é a colina do espraiado outra colina do Cubatão e a outra do dos bairros é. Chegar aqui no Timalhão Manuel Ponce Moraes. tem jeito lá piscando, É chinês, Manuel. Cadê minhas roupas? A roupa? É. Ah, só amanhã fica falando. Só amanhã. A noite? É. Oh, Ô <risos> oh, você vai tomar banho? Ia. Por quê? Ah, não... Você vai tomar banho. <risos> não, o senhor vai tomar banho. O senhor, o senhor vai tomar banho. Se o senhor não for tomar banho, como é que vai fazer à noite? Não, deixa ele aí. Acabou, Acabou agora. Eu vou dar é. de far. Não deu tempo pra de tomar isso. Eu tô me Ô, tia, tia, o serviço tá tão apertado assim? Ai, hoje nesse é bom dia. Inteiro. Não, ele não. Eu não tenho serviço. Mas a senhora não dá serviço, não distribui serviço, não? Não, não. É muito difícil, eu dou uma mala. Ó. Oh. <risos> não, não tem mais perna pra não nada. Ai, papai, vai conversar, é. eu vou lá dando foda. Eu não tenho mais perna pra nada. Ai, ai. Agora essa é cama pra... Bab não, não dá praça de banco de dinheiro é banco de centavos